Pessoal, vamos falar aqui do filme Feitiço ou Spell de 2020. Quando eu vi ali o plot desse filme, eu pensei, a chave mestra. Totalmente a chave mestra, mas agora com aquela cultura mesmo ali dos negros na época, né? E nessas cidadezinhas bem do interior lá, que que usavam ainda o voodoo ali, o vodu que eles falam, né, dos apalaches lá, então eu achei bem interessante essa premissa ali. Aí, claro, a gente tem aqui vários problemas nesse filme, né, porque eu, saberia, eu sabia, assim, que tinha uma coisa muito clichê ali no meio do filme, porque aqui a gente vai ter um ator ali, o Mark, que ele tinha vivido lá nos apalaches, só que aí, o que, que aconteceu? Ele acabou conseguindo fugir de lá, da família dele, que era uma família, assim, era uma situação muito ruim, que eles viviam lá, e com essas crenças, e o pai muito cruel, né, muito severo, e ele foi lá para cidade grande, ficou rico, então tem toda aquela trajetória, assim, que falam ali, tem uma família bonita, rica, e ele é super de boa, super legal, um advogado de sucesso, os filhos são super mimados e aí acaba acontecendo que o pai dele falece, e ele resolve ir lá, eles têm até um avião particular, que ele é piloto e tal, porém, ele acaba sofrendo um acidente e amanhece numa cama, todo errado ali, de um casal de idosos, bem peculiar. E aí aqui a gente já vai ver que, que a, ali a senhora ela já começa a fazer, a Heloise começa a fazer várias coisas ali que quem viu a chave mestra sabe que são coisas ali do voodoo, sabe? São aquelas crenças da fumaça, não sei o quê, e que só pega na pessoa se a pessoa acreditar. Isso eu achei meio, assim, curioso, porque ele não acreditava, mas já pegou nele desde o começo, pelo que eu vi. Então, eu não entendi muito essa, <risos> essa história aí, né? Mas, enfim. E aí, ele vai ter que lutar, assim, pra pra saber onde que tá a família dele, pra saber como que ele vai fugir dali, porque quem é que, que tá falando a verdade, quem é que, que tá junto com aquela mulher, se é uma comunidade ali de vudus e tal, e acontece até um ritual de vudu, e tem uns bonequinhos, então assim, é um filme curioso, só que tu já sabe praticamente o que, que vai acontecer, mas vale a pena assistir, eu gostei, gostei bastante.